Muito bem pessoal, muito bem, chegamos aqui na última estação ferroviária dessa cidade, né? Pela informação que eu tenho, aqui foi a última estação ferroviária e está muito abandonada pelo jeito. Pela informação que eu tenho eu também, não entrei lá ainda, mas está tudo liberado. A intenção nossa aí é mostrar um pouquinho para o Brasil a situação aí que os nossos governantes até agora deixaram aí o a situação aí ferroviária do país, né? Principalmente aqui na área do estado de São Paulo, né? Pode ter outros lugares aí que está bem cuidado, mas aqui no estado de São Paulo está tudo abandonado, as antigas estações. Por ser um, é, um estado tão rico, tão farto aí de muitas coisas, é um lugar que não é servido por trens, por malha ferroviária mais, né? pouco poucos cargueiros ainda. Passam nessa região, é para vergonha aí de muitos, né? Pois onde tem ferrovia, tem barateamento de preço e outras coisas mais. Tá aí, aqui à frente, a estação, é, pela informação que temos aí, a última, né? A última estação da cidade de São Simão, ó, vamos aproximar um pouquinho, olha aí, ó. Parece que não é tão antiga, mas para você que é de longe. Pra você que é de longe, está acompanhando o canal, aí você vai conhecer um pouquinho aí da estação de trem aqui dessa cidade. E outras, tem outras mais antigas aqui que daqui a pouquinho nós estaremos passando por lá. Tem muito material a ser colhido pro nosso canal. E eu tenho certeza que todos vão é, ficar conhecendo muita coisa boa aqui ainda. Tá bom? Um abraço, daqui a pouquinho voltamos. Tá aí, né? Estamos chegando aí, vamos tremer um pouquinho a câmera agora, Nós vamos entrar aí dentro da antiga estação, me parece que está vindo um trem aí. Olha só, uma escada bem longa também, né? Vamos entrando, é, exatamente, está vindo um trem aí, vamos pegar a imagem desse trem. Olha o abandono que está isso. Tudo abandonado infelizmente. Uma placa de identificação, né? Isso aqui é logo na entrada. Inclusive você vai ver que dá de frente aí para um dos bairros da cidade. Aliás, bairros eu não sei, não sei se é centro, mas enfim, é bem sincronizada, né? Aqui estamos entrando aqui na no pátio onde se pegava o trem. Ainda tem alguns vagões, não sei se abandonados ou parados aqui. Não tem muita informação se funciona alguma coisa ainda. Pelo barulho está vindo uma ferrovia aí, gente. Pelo barulho, eu tenho certeza que a câmera está pegando, está vindo uma ferrovia, exatamente. ó Olha só, vamos pegar imagens de primeira mão aí de uma ferrovia chegando na antiga estação de São Simão. Olha aí, vamos firmar a câmera para pegar legalzinho. Vamos afastar um pouquinho, né? Imagens imédicas, hein? Faz é muito tempo isso. Perão Preto, nós não temos mais o prazer de ver um trem desse passar né além das estações tá, estão todas paradas mas nem linha férrea funciona mais olha só olha o tamanho disso última vez que eu vi isso eu era criança ainda olha o tamanho desse trem Muito bom. Olha o abandono que está isso, gente. Ó. Olha o mato aqui dentro. Ó. Vamos focalizar o trem. Aproveitar essas imagens. Aqui é difícil a gente pegar imagens de, de trem passando assim. Pelo menos para nós que mora aqui em Ribeirão Preto. São muitos vagões, hein? Isso aqui deve carregar muita coisa. É por isso que, geralmente, o governo não aprova a volta da ferrovia mais, né? Deve ter algum tipo de máfia dos caminhoneiros ou das transportadoras aí impedindo isso. Porque só um trem desse aqui tira muitos caminhões da estrada também, né? Olha só. Muito grande. Eu vou te falar um negócio, né? A sensação é de voltar no tempo de criança. Que a última vez que eu vi um trem desse aqui, eu ainda era criança. Hoje estou com uns 49 anos de idade. É uma sensação tremendamente estranha. Olha aí, gente: Ó, solzinho, céuzinho limpinho. Prometendo um solzão brabo hoje, como já está fazendo, né? Viemos aqui do hotel até aqui na estação só para pegar essas imagens maravilhosas. Eu tenho certeza que você que curte nosso canal vai gostar de relembrar essa época tão gostosa que era da ferrovia. Olha aí, Ferrovia Centro-Atlântica. Deve ser a que comprou a, a ferrovia paulista, né? A Pepasa. Não tem muita informação não, mas deve ser Olha já Quase 4 minutos passando e não acabou o trem ainda É coisa tremenda gente Ferrovia Centro Atlântico, olha aí Vai saber quantos, quantas toneladas que um vagão desse consegue levar de carga né ainda por curiosidade vou pesquisar isso sou uma pessoa que gosta de realmente saber o que está fazendo né? olha como é que eu creio que vai levar uns 5 a 6 minutos para acabar tudo esse trem olha isso muito bom capaz. barulhão barulho é um terrível. Disso. Suia. Pensão que acabou tá acabando o mundo. Hein? Olha lá atrás ainda. Não sei como é que não, não, não sai fora dos trilhos desse trem, e a, a linha parece que está tão mal cuidada, cheia de mato. Olha só. Excelente, né? Muito bom. Você que está aí assistindo aí o canal do Professor, hoje nós estamos passando final de semana aqui em São Simão, e lembrando a época da ferrovia, pegamos aí um trem passando ao vivo aqui, né? Primeira mão, até eu vinha pegar a imagem da estação ali, ó. O último vagão. Olha que beleza. Quase cinco minutos só para passar o trem todo. Que beleza, hein? Muito bom. Muito bom mesmo. Igual eu tava falando aqui, a, a... A linha ferra parece que em péssimo estado, não sei nem como é que aguento esse negócio tão pesado aqui, né? Passar assim e não, não sair fora dos trilhos, né? Tem alguns vagões aqui, parece que está abandonado, não sei se está parado. Mas vamos lá. Vamos continuando as nossas filmagens, daqui a pouquinho voltamos. Muito bem pessoal, nós voltamos com imagens agora de uma praça. Uma praça aqui pertinho do Fórum da cidade de São Simão, aqui já está um pouco mais seco, né, parece que é um pouquinho distante do centro, mas assim mesmo ainda bem zeladinho ainda, é, não é para menos, né, que esse grande prédio aqui me parece que é a delegacia da cidade, então nenhum pilantra ia ter a ousadia de mexer nisso, né, mas vamos mostrar um pouquinho aí da praça, para você do Brasil aí conhecer um pouquinho... Um pouquinho mais de São Simão, olha só. As árvores evidentemente estão um pouquinho seca por causa do tempo. É uma época que quase não chove aqui, ainda tem muitas cigarras aí cantando. Ó. Olha só, hoje, dia 12 de outubro, dia da criança, feriado nacional, considerado aí o dia da santa lá de Aparecida do Norte. Então é por esses os fogos que você está ouvindo. O fórum, é a base da moda antiga, um prédio muito lindo. Parece que está precisando de restauração também, né? mas não deixa de ter a sua beleza aí pela, pelo tempo de conservação. Uma cidade praticamente toda histórica, né? Tem vários prédios ainda da, da antiguidade que está intacta. Delegacia, inclusive, está muito bonito. Fica aí na beira dessa praça. Praça muito bem cuidadinha, os bancos sem deterioração. Olha só. Muito bem cuidados. Onde os passarinhos ainda, ainda vêm buscar refúgio. Tem até um monumento aqui, uma estatueta aqui bem no centro da praça. Enfim é um lugar muito tranquilo hoje é sabadão olha a quietude que está isso tranquilo você só ouve os passarinhos, escute só muito tranquilo, muito calmo vamos sair daqui agora procurar um lugarzinho para comer porque já está aí quase meio dia ainda não comemos nada e a nossa voz está um pouquinho fraca vamos lá já já voltamos com mais imagens direto da cidade de São Simão, São Paulo Muito bem gente, olha aqui ó. Isso aqui provavelmente deve ser uma garagem da prefeitura Está lotada de ônibus escolar Olha só Eu achei impressionante essa residência antiga, não sei se é da prefeitura Eu sei que parece que é bem grande, bem antiga está em péssimo estado né até dó de ver uma das poucas casas aqui que eu vi que está em péssimo estado de conservação mas a garagem aqui está bem repleta de ônibus né a prefeitura parece que cuida bem aí da, da sua parte escolar não só das praças aí mas transporte escolar parece que está de parabéns aí uma grande chaminé lá no lá no, no fundo não sei se é alguma indústria, alguma coisa, mas enfim, estamos aí registrando aí, né? Registrando aí tudo que achamos aí dentro da da cidade de São Simão, para o Brasil aí conhecer um pouquinho essa pequena cidade do interior paulista. Gente, essa é São Simão, São Paulo, Brasil. Uma cidade pequena do interior paulista E realmente para quem gosta de sossego vale a pena conhecer Pertinho de Ribeirão Preto Mais perto ainda da cidade de Cravinhos mas um lugar bem pacato Bem tranquilo pela então, informação que tenho das autoridades ainda não há violência nesse lugar Estamos aqui hoje para tirar um pedacinho Filmar um pedacinho desse lindo lugar para você você que acompanha nós pelo Brasil afora olha aí gente, olha a vida pacata do interior paulista ainda a cidade tranquila de São Simão nesse final de semana aí, olha, estamos mostrando um pouquinho aí, olha que praça linda tudo muito bem cuidado ainda não há sinais de vandalismo que é coisa que as cidades grandes hoje infelizmente não tem mais sossego são Simão parece uma cidade bem tranquila ainda, né? Pra você fazer uma ideia, eu, eu tava na, numa pequena cidade aqui da região, que eu desci do ônibus errado, não, quase não conheço a região. E os guardas municipais me deu uma carona até, para chegar em São Simão. Até a hospitalidade do pessoal é diferente da cidade grande, olha só. Pessoal tranquilo, os bancos tudo bem conservadinho parece que tem um tipo de uma feirinha aqui do lado, não dá pra entender direito. Mas eu sei que é bem conservado, bem tranquilo. Os famosos telefone público, né, que quase não existe mais em cidade grande. Olha só, eu tô aqui na sombra, de, parece uma casa de pastel. Não sei o nome dessa praça, mas olha aqui. Isso aqui à noite deve ser muito bom, né? Essa é onde o pessoal se reúne para poder distrair um pouco, se alegrar aí com esse calor, né? Ficar na rua até a tarde. Muito bom, hoje muito sol. Aqui bem o centro da praça, é, ao contrário das outras praças, parece que não tem foreto, mas é muito bem muito bem idealizado, né? A prefeitura parece cuidar muito bem fazer jus aí aos impostos né, que pega da população. Olha aí. Muito interessante que as pessoas falam, olha, não tem mais jeito, né? Toda São Paulo a violência está demais, mas ainda tem lugares tranquilos sim. Isso aí é o povo que acostuma a falar demais, né? Tranquilidade ainda está presente em muitos lugares. Você que está entrando aí, vendo essas imagens agora, você está vendo aí um pouquinho aí de São Simão, interior de São Paulo, pertinho de Ribeirão Preto, a famosa capital do café. Aqui uma pequena praça. Olha lá, montanha parecendo Minas Gerais, né? Eu fico impressionado que estamos em São Paulo. Aqui parecem as montanhas, né? Muito interessante. Muito bem, vamos ficando por aqui. Já já continuamos aí com mais imagens direto do centro de São Simão. Vamos lá.